As pessoas me perguntam, doutor, quando eu planto em pé, a planta nasce mais rápido. Lógico, quando você planta aquela maniva em pé, a seiva ou o leite, ele vai descer todo para a parte de baixo. Só que a gente tem um inconveniente muito grande, ele vai germinar mais depressa, mas nós vamos ter um inconveniente muito grande. A raiz vai crescer para baixo, de forma... É como se você pegasse a sua mão direita e, e botasse numa posição assim com os dedos tudo para baixo. Então, ela vai crescer para baixo. Então, ela crescendo para baixo, você vai ter uma dificuldade enorme na hora de colher. Já a forma deitada, a germinação dela demora um pouco mais, mas, em compensação, as raízes da mandioca, quando estiver na, na idade adulta, elas vão estar flor do solo. Por isso que hoje existe uma máquina